em câncer infantil e também de adolescentes de 0 a 18 anos, Tami Allersdoffer, que é administradora e com ênfase em finanças e pós-graduada em comunicação de mercado. Bom dia, Tami, obrigado pela presença. Bom dia, Francisco, obrigada pela presença também, obrigada pelo convite, pela participação e a todos os que estão nos assistindo, um ótimo dia e que a conversa seja boa entre a gente aqui. Sem dúvida nenhuma. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV e que vai participar, como sempre, do programa de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também a nossa convidada. É você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, Jornal BocNews, News, no nosso YouTube, no nosso canal. São mais de 7 mil pessoas inscritas. Faça como essas pessoas também se inscrevem no nosso canal youtubecom tv no nosso twitter também na rádio bocnews que você pode ouvir se você tiver bluetooth no seu carro pode ouvir o no nosso programa também no seu carro e é claro também no nosso site bocnews.com vamos aos destaques de hoje que é o dia do repórter otan diz que rússia continua a reforçar tropas perto da fronteira da ucrânia após picos de casos da omicron transmissão e internações caem em São Paulo. sobe para 38 o número de mortos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após tempestade. Bancos de sangue entram em estado de alerta e pedem doações. Senep Santos abre 150 vagas gratuitas em curso do setor portuário. Portuguesa Santista enfrenta Linense, logo mais às 20 horas, no estádio de Urico Musca. Uru, Urico Mursa, em busca da primeira vitória. Portuguesinha tem que ganhar. Vamos agora à questão das estradas nesse momento. Situação do sistema cheio de Migrantes tranquila. Operação 5x5, neste momento, tempo bom aí em boa parte do sistema cheio de imigrantes. Né, um pouco nublado, mas de certa forma não chove em boa parte do sistema cheios imigrantes. Agora as balsas, sete embarcações estão operando neste momento entre Santos e Guarujá. São 15 minutos do lado de Santos e agora aumentou o tempo, já são 30 minutos do lado de Guarujá. Até pouco tempo atrás eram 15 minutos, enfim, 15 minutos e 30 minutos do lado de Guarujá. Santos Vicente Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a dessa. Agora a câmera da praticagem na entrada do estuário de Santos, a bela imagem da entrada do Estuário de Santos, o lado de Guarujá, ali a Fortaleza da Barra Grande. E aqui, do lado de Santos, do lado direito, da tela dos nossos internautas. Como é que está a situação das câmeras de Santos pelas ruas da cidade de Santos? Ah, o Felipe está colocando, está a parte técnica aí, o Felipe Brandão, sempre atento, colocando aí algumas imagens da situação do trânsito nesta manhã, que já choveu pela manhã, mas agora parou de chover, o tempo está meio nublado, enfim, o sol tenta aparecer, obviamente, um tempo tranquilo aí para os motoristas nesta quarta-feira. Chico. Muito bem, muito obrigado, Fernando. Eu queria agora uh, iniciar essa entrevista com a Tami, que é a superintendente institucional do URAC, que é esse hospital <risos> de referência, referência nacional em câncer infantil e também de adolescentes atendendo um público, uma faixa etária de 0 a 18 anos, que ela nos desse um panorama, nos falasse um pouco a respeito do GRAC e nos desse um panorama do hospital, eh, como é que, que, que tipo de público ele atende, eh, se atende pelo SUS, pelo, ou pela iniciativa privada, enfim, como funciona que é por ser um hospital de referência. Por favor, Tami, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Imagina, eu que agradeço novamente e eu vou falar bem resumidamente para vocês né? o que, que é o GRAAC. O GRAAC é um hospital, né? nós completamos agora recentemente 30 anos e o GRAAC, desde o momento que ele nasceu até hoje, ele sempre teve a essência e o foco em tratar criança e adolescente com câncer. É, atualmente a gente se tornou referência no país, a gente atende o Brasil inteiro, então a gente recebe casos e pacientes do Brasil inteiro e alguns até na América Latina. A gente hoje está trabalhando com, umas, com taxas de cura do câncer infantil perto de 72%, ou seja, é acima da, da média nacional e ela é uma taxa que se iguala às taxas internacionais de tratamento de câncer. Então, é uma satisfação enorme a gente poder contar é, para todo mundo que quem participa do GRAC hoje contribui com essas taxas efetivas de câncer que são iguais a grandes centros e no primeiro mundo, né, que a gente diz, na Europa e nos Estados Unidos. E também, a gente hoje, como você perguntou, a gente é um hospital que tem se consolidado muito nos casos mais complexos de câncer. Então, a gente tem recebido os casos mais difíceis para tratar no nosso hospital. O que que a gente faz no hospital? Para quem não conhece o que é o tratamento do câncer? O tratamento do câncer é um, é um tratamento, ele é longo, ele é caro ele é complexo, então o GRAAC atua desde o diagnóstico do, do paciente, Sim. aí a gente faz o tratamento e depois a gente faz o, acompanha, o acompanhamento do pós-tratamento. Quem são nossos pacientes? Eles são nessa faixa etária que você falou, de 0 a 18, e eles são pacientes que podem ser... É, é, vindos do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é a maioria dos pacientes que a gente atende no nosso hospital, ou eles podem ser pacientes que são encaminhados também pela, pelas operadoras, que a gente diz que é a saúde complementar, né, que tem algum plano de saúde e podem tratar no nosso hospital. De um modo geral, é, Francisco, a gente tem hoje um custo do GRA que chega perto de 200 milhões de reais. E aí a gente busca apoio da sociedade, do governo, através de receitas que a gente tem, do serviço que a gente presta e também receitas hospitalares de serviço e também uma grande parte vem proveniente de doações, sim, sim. que é o nosso maior forte hoje na organização. Tami, então, 200 milhões ano? Mês. Ou mês? Isso, isso. E são mais de 4 mil pacientes que passam pelo nosso hospital então, anualmente. Então, 200 milhões ano. É mais ou menos o gasto de vocês algo em torno de 20, 20 milhões por mês mais ou menos né? isso, e vocês isso, recebem isso. evidentemente as verbas do SUS né? e de também outras fontes governamentais e mais parcerias, doações, etc. Qual é você mais? Você é administradora, superintendente institucional do hospital e você tem ênfase em finanças Portanto, você se preocupa muito exatamente com a situação econômica. Vivemos no Brasil uma situação dificílima, como todos nós sabemos, é, se por conta da pandemia ou não, mas o fato é que vivemos uma situação muito difícil, com as pessoas hoje em dia até deixando seus planos de saúde, recorrendo ao SUS, e eu imagino que a demanda no GRAAC seja muito maior por parte de pacientes SUS, Como é que vocês fazem do ponto de vista econômico? A situação do hospital hoje é uma situação de equilíbrio, Dani? Sim, a gente, esses dois últimos anos, 2020 e 2021, foram bastante complicados. Não só para o mas para a humanidade, para o planeta todo, para todo mundo. E a gente conseguiu passar por esses dois anos, obviamente, não tendo o, obtendo o resultado que a gente gostaria, o resultado financeiro que a gente gostaria, ou o resultado que a gente tinha projetado no nosso orçamento, tanto em 2020 como 2021, mas nós nos sentimos, assim, já vitoriosos, porque a gente conseguiu atender todos os pacientes que nos procuraram, atendemos todos os pacientes... Que estavam em tratamento do hospital e a gente pagou todas as contas. Sim. Então, é, é, essa, por esses três fatores, a gente já se sentiu é, vitorioso por ter passado. Este ano de 2021 é um ano que a gente está com muita expectativa de poder voltar a funcionar e a poder voltar todos os nossos as nossas estratégias que a gente tinha de, de faturar, de faturamento, para que a gente possa voltar ao equilíbrio que a gente queria já ter tido em 2020, antes da pandemia. né? É, um equilíbrio financeiro para organizações como a gente, ela significa o quanto que você tem de reserva no seu caixa, né? versus o quanto você gasta por mês. Então, por exemplo, como você mesmo disse, a gente é um hospital de quase 18 a 20 milhões por mês de gastos. Então, se eu tenho 20 milhões, eu tenho um mês, o dinheiro entra e sai, entra e sai, é muito é muito tenso essa uhum, claro Então, imagino. o que que a gente faz? A gente tenta otimizar ao máximo o recurso que a gente recebe para que a gente possa ter uma sobra e ter uma reserva para ter um caixa um pouco maior com alguns meses um pouco mais de conforto. né claro. é, Para vocês terem uma ideia, hoje nos Estados Unidos, eles falam que o mínimo que uma organização precisa ter é uma reserva de contingência de um ano, porque se acontecer qualquer coisa, ela vai garantir um ano. Hoje em dia no Brasil, essa realidade é muito complicada, né? É, ah, então, é. Se eu estou falando de um ano, a gente teria que ter 200 milhões. Assim, eu vou, vou, vou compartilhar com vocês, a gente gostaria, a gente trabalha para isso, óbvio que trabalha, mas é muito difícil, porque nem sempre... É, to, as doações as, as nossas fontes de receita crescem na mesma proporção que as despesas né? claro, então claro. uma coisa que a gente está um pouco é, assim, surpreendido é com, com a quantidade de, de aumento de tudo, né? então é. É, as taxas ficaram altas, os reajustes foram maiores e, e quando a gente fala principalmente em doação ou em serviço, por exemplo, eu recebo do SUS o SUS não atualiza a tabela faz alguns anos, é verdade né? E quando a pessoa faz uma doação, a gente é, pede uma doação, ela dá aquilo que ela pode dar. Não, não tem um, um contrato que eu faço com ela e falo, ó, agora a sua doação vai ser reajustada é pelo Selic, né? A gente até pede para a pessoa, olha, aumenta um pouquinho, né? Mas a pessoa, a gente entende que, que ela está doando aquilo que ela pode naquele momento difícil para todo mundo ter um ano de reserva, o cidadão tem um ano de dívida, de dívida acumulada durante um ano, débitos, etc e tal. E o SUS, entrar na tabela do SUS, isso aí é uma... Uma, uma, uma piada, né? É, todos, todos os administradores hospitalares que defendem, dependem basicamente do SUS, que fazem, prestam atendimento, esse atendimento extraordinário que o SUS presta, né? mas infelizmente a tabela é um... É, olha, é Desastre. Aqui nós temos a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que atende muitos pacientes SUS. E ah, aquela velha história, a tabela sempre atrasada. Enfim, é um grande problema no Brasil a questão da saúde. Eu também eu, eu queria agora convidá-la para assistir a um vídeo a respeito do GRAC, para que os nossos amigos internautas conheçam um pouco mais o trabalho do GRAC. E voltaremos em seguida. Por favor, Felipe. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. mas sobretudo pelo trabalho. Eu queria chamar o Fernando e Maria, que exatamente tem perguntas para Sim, você. um belo trabalho é, que o Graco faz, parabéns também pelo trabalho, 30 anos de luta. Dentro desse contexto, uh, também, uh, gostaria de saber até com você nessa parte, obviamente, financeira, como é que, uh, quais são as principais fontes de receita que vocês têm? Obviamente, dentro desse, desse cenário que você tem o SUS, mas também tem uma parte de contribuição não só de pessoas físicas, como pessoas jurídicas que é fechar, inclusive, em agosto, né? aquele MEC Dia Feliz, aí, tem uma data específica até para comemorações, tem corrida agora, programada agora para maio, né? em São Paulo, enfim, outras atividades que são realizadas também, para poder fechar as contas, né? até porque a gente sabe que se depender de verba SUS é uma dificuldade enorme. As fontes de receita, e se também, em razão da pandemia, é, que você colocou, mas citar alguns exemplos, né? o quanto de aumento vocês sentido de impacto, porque se, obviamente, o foco foi a respeito da Covid, obviamente, isso também atingiu outros setores na área também, da área da saúde. E o que, que isso impactou em termos de valores, que vocês tinham uma média de gasto X, em razão da pandemia, falta de produtos, enfim, se isso afetou também tratamento para uh, pacientes com câncer. Então, Fernando, é, em termos de afetar o tratamento, a gente se programou e a gente conseguiu apoio, graças a Deus, a gente conseguiu se organizar de uma forma a não faltar nenhum tipo de equipamento. Né, uhum. para os nossos funcionários e, e a gente teve um aumento significativo porque houve um, uma, um acréscimo muito alto nos, na, nos equipamentos de segurança e proteção, mas a gente conseguiu bastante apoio para conseguir investir comprar uma coisa que deu um conforto para a gente, para garantir, uhum. fazer que os nossos funcionários ficassem protegidos, né porque a gente é, é um hospital onde a gente trabalhou muito forte para evitar o covid. E todo o investimento do país estava sendo em hospitais para atender o covid, né? estava querendo evitar o covid, porque o covid no nosso paciente é muito perigoso, porque é um paciente muito, muito vulnerável, pior, né? muito Exame. Baixa, muito vulnerável. então ele pegar Covid pode ser fatal para um paciente com câncer. Claro. Então a gente lutou muito para não ter, então a gente perdeu muita verba de investimento em Covid, que foi distribuída, mas tudo bem, era importante e tinha que ser direcionado mesmo para esses hospitais a gente conseguiu se programar com compra de EPIs para não faltar, é, e a gente teve um sistema muito grande também de compra de medicamentos para não, de, de não afetar de maneira nenhuma o tratamento do nosso paciente. Então, é, hoje no GRAAC, quando a gente tem qualquer problema é, com algum medicamento de uso contínuo no nosso paciente, a gente busca alternativas na hora, é, que seja importar, que seja fazer alguma coisa para ele não faltar para o nosso paciente. Então, isso a gente não teve esse problema. Em termos financeiros, a gente atuou de 2020 para 2021 cerca de uma queda de 30 milhões de reais no nosso orçamento do que a gente imaginava fechar. Uhum. E de 2021 para 2022, que foi agora que a gente fechou, cerca de 20 milhões de reais a menos. Então, 50, então, 50 a milhões. Posso... 50 milhões projetados. Então, a gente meio que a gente queria ter aumentado um pouco a nossa reserva de caixa, e a gente entrou um ano e saiu com uma reserva igual, vamos dizer assim. Uhum. Né? Com caixa. a inflação de então, 10, a 10%, no mínimo. É, então já teve uma. Assim, ela ficou igual no número, uhum. mas com a, com a inflação a gente teve uma perda. Né? E, e aí o que, que acontece? Como que a gente fez, como que a gente se programou nesse período? A gente se organizou, tentou otimizar, obviamente a gente teve uma queda no faturamento também por um pouco da queda de pacientes encaminhados para tratamento. A gente percebeu em 2020 que por causa do Covid muita gente não veio, pra, pra, pra, não veio diagnosticado com câncer e isso não significa uma queda no número de pacientes com câncer. Foi mesmo é, uma falta de diagnóstico porque as pessoas estavam com medo de sair de casa. Né? Então, isso a gente refletiu em casos também chegando um pouco mais com câncer avançado. Isso também não é um, uma coisa só do GRAAC. A Sim. gente observou e sabe que isso aconteceu em várias outras né, tipos de, de doenças. Então, pessoas, é, problemas cardíacos, alguma coisa, as pessoas atrasaram seus diagnósticos. E aí faz com que quem tem, infelizmente, acaba chegando um pouco mais. Avançado. Então, esse esse problema foi um problema meio crônico da saúde, por causa de uma pandemia né, que aconteceu, mas agora a, a, a, o que a gente imagina é que tudo vai voltar ao normal. né? Mesmo com essa nova fase, com essa nova variante, a gente entende que as coisas, aos poucos, já vão voltar ao normal. Então, em termos de perda, foram esses valores. Em termos hoje, do nosso orçamento de proporção e origem, a gente pode dizer que do meu orçamento total, 40% eu tenho de receitas hospitalares e cerca de 60% eu tenho de doações. Uhum. Essas doações, a gente está falando hoje em cerca de 100, 115 milhões, certo? cerca de 115 milhões em doações. Uhum. 50% dessas doações eu tenho de pessoa física. É. Então, cerca de 60 milhões são de pessoas físicas. Quem são essas pessoas físicas? São pessoas que doam todo mês um valor cerca de 30 50 reais, né? Que são os nossos, que a gente chama que são os nossos doadores mensais, que são as pessoas que hoje garantem que o GRAC existe e que principalmente durante é, a crise que a gente teve de pandemia do COVID 2021 foi quem foi o mais presente nesses momentos que a gente precisou. Então é, são foram os nossos verdadeiros heróis que a gente diz porque são aqueles que é, não sabendo o que iria acontecer com ele, com às vezes com o emprego dele, com a vida dele, eles garantiram a doação por AAC. Não houve perda. E foi muito... assim A gente ficou muito feliz e muito honrado de saber como a comunidade é parceira nossa para continuar o trabalho que a gente realiza aqui. É, muitas empresas também ajudaram, né? ajudaram é, com extras e também garantiram ações que às vezes elas não conseguiram realizar. né? Então, por exemplo... É, a gente estava falando da corrida, que vai ser agora o nosso grande primeiro evento que a gente vai fazer no dia 8 de maio em São Paulo. Os dois outros anos, a gente optou por fazer uma corrida virtual, porque a gente não podia fazer a corrida física. Nossa. E as empresas que patrocinaram a gente, elas mantiveram o patrocínio pra gente, né, mesmo não tendo a mesma repercussão e o tamanho da corrida que a gente fazia fisicamente. Então, foi muito uhum. bacana também. Aonde teve a perda? A gente teve a perda onde a gente tem é, ações de varejo. né? Então, por exemplo, a gente tem uma venda da revista na Droga Raia. Então, esse valor da venda é para gente. Só que, assim, na, na pandemia, diminuiu o fluxo de pessoas na farmácia. Uhum. né? Reduziu em cerca quase de 40%. Então, é uma coisa que não tem como... É, substituir Sim. imediatamente. né? Então, os produtos com, com relação à venda direta no varejo foi o que mais impactou a gente do ponto de vista de arrecadação, de doação. Então, a gente, de uma certa forma, é, continuou pedindo para todo mundo, né? a gente pediu 2020, 2021 a gente pediu de novo, porque a pandemia continuou, e agora a gente está pedindo, mas a gente quer realizar, a gente quer poder fazer esses eventos ao longo do ano e poder ter essas, esses valores que a gente projetou de novo é, entrando e podendo ser realizados dentro do nosso orçamento Muito bem, Tami, peço a sua licença nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando a superintendente institucional do Hospital Graak Tami Allersdoffer Voltamos já Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta quarta-feira, 16 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer virtualmente a Superintendente de Desenvolvimento Institucional do Hospital graac que é um hospital referência em câncer infantil em todo o Brasil e que recebe pacientes de todo o país, inclusive da América Latina, Superintendente Tammy Allersdorfer, que está concedendo uma entrevista para nós diretamente lá da sede do hospital em São Paulo. E antes de continuarmos, eu queria convidar a Tânia e a todos os amigos internautas para assistir o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Tempo de sol e calor. Tempo também de chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde, principalmente sobre o interior. No litoral melhoram as condições, os ventos ajudam na temperatura não tão alta como já aconteceu durante a semana, mesmo assim fica abafado, 28 graus a 29 a máxima no litoral. Já na capital 30, no interior até 35 graus nos extremos norte e oeste. Temperaturas baixam um pouco durante a noite e a madrugada, dá um pequeno refresco naquele calorão que estava fazendo. E amanhã, novas áreas de instabilidade se formam. Por enquanto, tudo limpo, mas tem infiltração marítima, o que traz nuvens de vez em quando e pode até, nas regiões mais próximas à Serra do Mar, acontecer alguma novidade aí no final da tarde e ao anoitecer. Mas, no geral, é tempo de sol e dia agradável. Grande abraço a todos! O muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso, como eu costumo dizer em sua, em sua previsão a respeito do tempo. Uh, Também eu queria agora saber de você o seguinte, duas perguntinhas assim é, que eu acho que é, são importantes para os nossos amigos internautas. A primeira delas é a seguinte, quantos leitos oferece o Hospital Graak? E em, em um segundo momento, é, qual é a... Do, da, de, de, todas as doenças, qual o câncer que é mais, vamos dizer, comum é, no atendimento prestado a crianças e adolescentes no, pelo Hospital Grac? Oi Francisco, seguinte, primeira pergunta, a gente tem cerca de 60 leitos no nosso hospital Sim. e só para eu explicar, hoje o tratamento do câncer ele é muito baseado no que a gente chama de hospital dia, né? porque Aham. a gente quer garantir que a criança possa vir, fazer o tratamento e voltar para casa. O fato dela ficar internada, se ela tem alguma intervenção cirúrgica, algum procedimento, que ela precise ficar internada, mas o ideal é que ela venha e volte para casa. Isso é o mais evoluído do tratamento do câncer. É bom para ela, é bom para a família, é bom para o hospital, é bom para tudo. Sim. Então, a gente não é um hospital de muitos leitos por conta disso, apesar de ser o maior hospital de tratamento com câncer no país. Tá. É, a gente tem cerca de 60 leitos. E a segunda pergunta que você fez é, o câncer mais comum na infância é a leucemia. Porém, não é o mais atendido no GRAAC. O câncer mais atendido no GRAAC, não. Por quê? Porque como eu contei para vocês, o GRAAC se especializou nos cânceres mais complexos. Então, qual é o câncer que a gente mais atende no GRAAC? É o câncer do sistema nervoso central, que é tumor na cabeça. Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente está falando de cabeça e toda a espinha dorsal até lá embaixo. Mas 90% dos tumores são na cabeça. Então a gente é especializado nisso, inclusive a gente tem centro cirúrgico especializado, a nossa equipe é muito capacitada em detectar, em operar, em tratar esse tipo de câncer, por isso que a gente recebe muito a aqui. E o segundo que a gente mais recebe, apesar de ser a menor incidência no país, é o retinoblastoma, que é o do olho, né? o tumor que, que afeta os olhos de criança pequenininha principalmente. Uhum no caso este mês inclusive é o, é o fevereiro laranja né até a mim é o dia, foi ontem, né? O dia internacional exatamente. de combate. É, tem da leucemia e ontem foi o dia internacional de combate ao câncer. Infantil. Ao câncer infantil. Caso é, pela é. qual você está nos concedendo essa entrevista hoje. Mas é só o, é. o motivo de que a leucemia, exatamente em fevereiro laranja, que também, como disse você, sim. atinge basicamente a mais crianças fundamentalmente. Né? Sim, sim, é uma, é a maior incidência é. a leucemia. Muito bem. Fernando de Maria, é, aqui várias perguntas para você. É, Também, então, dentro do que você comentou, du, duas questões. Você falou que esse segundo é retinoglascoma, não é isso? Glastoma, o, isso. É o termo correto. Glasoma, né? é. Glastoma, é, é glastoma. Tá. Ah, isso daí ganhou uma repercussão enorme nas redes sociais quando o jornalista Thiago foi com a esposa, ah, colocaram a situação da filha dele estar sendo tratada, inclusive, no Graac. O que, que mudou esse depoimento, até pela, pela, por quem é, né, pela, uma, uma pessoa pública mais conhecida, o que que, qual é o impacto que isso teve para a entidade? Aumentou o número de doações, mais colaboradores, mais interesse de descobrir sobre essa doença também, que às vezes não é muito conhecida uh, da maioria da população, por exemplo, e as dicas que muitas vezes muitos pais nem percebem exatamente sobre isso. Qual foi o impacto que essa declaração, esse depoimento que foi colocado nas redes sociais, provocou aí, é, obviamente, é, para a entidade, para o hospital. E outra coisa, eu não sei como é que está, só, só, só aproveitando o gancho, eu não sei como é que está a situação uh, uh, aí, em questão de doação de sangue. Como é que é está o hospital? Vocês também estão sentindo dificuldades na doação de sangue? É claro que a gente sabe que a ideia é o hospital dia, mas volta e meia, há uma necessidade, obviamente, de doação de sangue para os pacientes né? Como é que está isso? Está uma situação confortável ou preocupante em razão também da pandemia, também? Bom, é, o efeito do, do, do depoimento do Tiago foi extremamente positivo para a gente. Né? Então, é, houve um aumento imediato de doações, então a gente sente isso porque os meios que a gente recebe doação Uhum. eles aumentam, principalmente no nosso site, a gente percebe que existem pessoas que entram e fazem doação, né, naquele momento que, ele, que, que teve aquela semana que, que foi forte, né, uhum. com todos os desdobramentos que teve, é, houve, e a gente sente também que o mais importante é, é referendar o que a gente é como referência no atendimento, então quando ele... Ele diz é, é, que o Brac, a equipe do, da equipe do Brac, do hospital do Brac, do procedimento que eles estão fazendo aqui no Brac, isso referencia a gente como um hospital que é um hospital que está tá, tá na sociedade para poder ser um hospital que pode receber e precisa receber doações para sobreviver, mas que ele pode atender todo mundo que procura a gente, todo mundo que precisa de, de um tratamento né, com excelência no tratamento do câncer infantil. Então, nesses dois sentidos, o depoimento foi muito positivo para a gente, e não só repreendendo o nosso trabalho, como também, é, consequentemente, trazendo mais doações. E também, para quem já doa, a pessoa se sente muito feliz em fazer parte da nossa organização. Então, claro. a gente sabe que, que que depoimentos como esse, que delicam muito quem são nossos parceiros, que todas essas pessoas físicas que doam para a gente, todas as empresas que nos ajudam, isso ajuda a gente. A, a fortalecer ainda mais o relacionamento que a gente tem com eles Que a gente quer que dure por uma eternidade né? uhum. Então isso, nesse sentido, é muito positivo Em relação à doação de sangue é, A gente, assim como todos os hospitais A gente sempre sofre com falta de sangue Principalmente é, é, quando está perto de feriado Porque o número do banco de doações diminui E o número da necessidade de sangue aumenta então, a gente sempre também procura, na medida do possível, incentivar as pessoas a continuarem doando, a fazer campanhas de sangue, porque esse é o único insumo que, se mesmo a gente tiver todo o dinheiro do mundo, se não tiver alguém para doar, a gente não consegue comprar. Né? Uhum. É, então, a gente conta com a, a boa vontade da população que possa doar para manter minimamente os estoques nos bancos de sangue para poder surgir. Mas a gente também passa é, bastante... É, assim. É nervoso quando começa a chegar perto de um feriado. O pessoal da nossa agência transfusional do hospital fala e vamos pedir para as pessoas doarem sangue, vamos fazer uma campanha, vamos relembrar da importância. Então, o que a gente puder fazer e vocês principalmente como meios de comunicação uhum. ajudarem sempre a reforçar, porque tem que ser constantemente, né? Não é uma uhum. vez só. Aliás, porque, tá... mesmo porque quando a gente pede a gente sabe que tem bastante gente que doa. Mas a gente tem que lembrar também que o sangue tem uma validade, não é uma coisa que eu vou guardar para sempre, né? Então eu coloco lá, sei lá, milhões de litros e fica lá para a vida. É, eu preciso ter uma doação constante para abastecer a população de um modo geral. Mas é, a sim. gente procura sempre estar junto com, com as grandes. É, é, Muito bem. As grandes, as, os grandes que, que fazem essa coleta né, de, de, de sangue, ajudando na divulgação para que os, os estoques não baixem muito e que a gente não possa ser prejudicado. Aliás, essa é uma realidade assim comum, não apenas em São Paulo, mas em Santos também, né, Fernando. Sim. Hoje é. mesmo, o Fernando acabou destacando aqui, na, logo na abertura do programa, que os bancos de sangue entram em estado de alerta e pedem doações, os bancos de sangue aqui da nossa região que são vários dos hospitais. A Santa estamos, Casa, por Santa exemplo, está precisando Santa. de todos os tipos de então, sangue. São então, todos estão todos. Tem uma artezinha aí a, a situação a de sangue. Santa Casa dos precisamos de doações de sangue de todos que... os tipos. Sim. É a Santa Casa. E isso se dá situação, por o de um feriado, viu, Francisco? É. A gente vai começar um feriado, vai ter um feriado agora. agora, carnaval, agora carnaval. Carnaval, né? Uhum. E aí já começa a tentar mobilizar é, para claro, encher os estoques, claro. porque é, esse, vai existir queda nos estoques. E, e além de ter a queda, a gente sabe que é um período que aumenta também, infelizmente, ah, o número de acidentes, acidentes as tem mais necessidade de. Claro. Exa exatamente, exatamente. Claro. Ah, é Tami, tam, eu queria, queria agora me questionar a respeito do seguinte, você disse que. É, os tumores no sistema nervoso central, especialmente na cabeça, são os casos casos complexos, evidentemente, que vocês mais atendem no GRAAC. E você disse no início da nossa conversa que o, o percentual de cura chega é, a 72% no GRAAC nos casos de câncer. Esse percentual vale para os, os tumores do sistema nervoso central, para tumor na cabeça também? Não, cada tipo de tumor existe um estudo e um percentual médio baseado nos pacientes que a gente atendeu. Esse 72% é a soma de todos os tipos de câncer. Então, eu tenho alguns que podem ser um pouco menor que 72, né, como por exemplo o osteosarcoma, que é um tipo de câncer no osso, que ele é um, um tumor difícil, de tratamento difícil, porque ele demora um pouco para ser diagnosticado. Então a gente chega em cerca de 60% no osteosarcoma e eu tenho casos como do retinoblastoma, que a gente estava falando, que pode atingir até 90% de chance de cura. Sim. Então, é, para cada tipo de tumor, a gente tem... né? E, e, obviamente, quando a gente fala isso, nós sempre, a gente se refere à média do grupo claro. que a gente uhum. tem aqui, histórico Não, eu, do braço. Eu só perguntei... Cada um é cada um, cada criança tem uma, uma, claro, um problema. Eu só perguntei por que o câncer do sistema nervoso central, especialmente o tumor da cabeça, são, é o maior número de casos que vocês atendem, pela complexidade sim, do caso. Sim. Por isso que eu perguntei qual seria o índice de, de, de cura. No caso de tumor um, um sistema nervoso central, eu não tenho aqui para te falar o um número atualizado agora, mas depois a gente pode passar para vocês. É, a gente tem, em cada tumor, a gente tem uma média, né? Do sistema nervoso central, de ossacoma, de linfoma rótico, de linfoma não nonrótico, de retinuação, de leucemia. Cada um a gente tem uma, cha, uma taxa de cura específica. Uhum. Mas como a gente não fala de, dos específicos, a gente fala da média. Né, que são até publicações internacionais que a gente tem sempre, eles perguntam qual é a média de chance de cura, é essa, e essa média sempre ela é através do, da soma de todos, dividido né, mas cada um tem um tipo eu vou ver se eu consigo essa informação se eu conseguir ao, ao longo da nossa entrevista eu falo para vocês que eu tenho não. especificamente eu lembro Eu eu só fiz a pergunta porque você disse que exatamente tumores Sim. na cabeça são os casos que vocês mais atendem que sim tograr, que assim, isso é o que, que a gente muitas... mais atende é, é, é. mas eu, eu vou ver se até no decorrer da nossa entrevista não, eu tiver o número eu faço para vocês ótimo Fernando e Maria é, não é, é importante esse tipo de, de informação mas é, pegando o gancho obviamente desse desse cenário que a gente que vocês apresentam que vocês falam que vem gente do Brasil e até do exterior existe também uma casa de apoio que vocês atendem também que isso também uma como se fosse um, entre aspas um pequeno hotel digamos assim para as famílias que vêm também tem todas as dificuldades imagina uma criança do, do, do amapá uma criança de rondônia que vocês obviamente uh, podem atender e aí essa criança para ser atendido tratamento que demora muitas vezes meses né nesse sentido gostaria de saber como é que funciona essa casa casa é ronald mcdonald se não me engano não é isso se eu tiver isso, se eu tiver é, né? é, é. Pra é casa ela, ela é fruto de uma, da parceria que a gente teve, né, que a gente tem, na verdade, com o McDonald's. A gente tem 30 anos, a gente é parceiro do McDonald's há 29 anos. Então, pra gente, é uma honra poder ter conseguido é, participar e conseguir fazer a construção dessa casa em parceria com eles, né, porque a gente fez uma casa nos padrões americanos. Né, na, com as exigências americanas de atendimento ao, ao paciente com câncer, então isso para a gente é um, é um orgulho enorme para a gente, para a sociedade de um modo geral que ajudou a gente a, a construir e também ajuda a manter essa casa hoje e ela funciona como realmente uma estadia gratuita para o paciente que não tem aonde ficar aqui é, em São Paulo durante o período de tratamento, que pode ser um período longo, como você mesmo falou, pode ser um período de um ano é, ele pode vir é, em consultas é, ao longo do tempo também para manutenção, então ele pode ficar uma semana, pode ficar até algumas semanas, umas duas, três semanas, um mês, alguns meses, ou até um ano hospedado nessa casa. É uma casa que a gente procura fazer porque muito lá atrás, há muito tempo lá atrás, Fernando, a gente percebia que é, se a criança não tem onde ficar, como que você pode garantir o, o tratamento dela? né? Então você teria que internar essa criança para ela ficar um ano internada fazendo tratamento, é muito ruim isso. Sim. Então, hoje, com a possibilidade dela ter uma hospedagem em uma casa, é muito. É melhora tudo, né? Possibilita é. que a gente possa oferecer a chance, porque também não adianta ter o um hospital aqui em São Paulo e não ter condições de atender aquela criança que precisa, porque ela não tem uma casa para ficar. Então, a gente percebeu que criar essa rede em volta, onde a gente possa oferecer esse suporte para a família facilita também a, não só a adesão ao tratamento, mas o sucesso no tratamento daquele paciente. Então, ela, ela, como que funciona? A família, quando ela tem a indicação de vir para o ela já automaticamente, se ela tiver necessidade de hospedagem em algum lugar, ela já entra em contato com a nossa equipe de assistente social, com tudo, e aí essa equipe já orienta como que ela vai fazer a chegada na casa e tudo mais. Tá certo. Se a Tambi. gente não tiver, a nossa casa sempre está montada, uhum. se não tiver, a gente tem uma rede de casas parceiras que também hospedam e dão é, para a gente, elas dão a oportunidade da gente participar e hospedar esse, esses pacientes que necessitam de hospedagem Muito bem, Tambi, peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.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 Borg News. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 16 de fevereiro. E hoje entrevistando, com muito prazer, a superintendente de desenvolvimento institucional do Hospital Graac, que é uma referência no combate ao câncer infantil e, e de adolescentes, na faixa de 0 a 18 anos, a superintendente Tami doffer que está nos concedendo a entrevista. E Tami, eu gostaria de agora, neste último bloco, é, começar perguntando a você o seguinte, se é, pelos levantamentos que vocês fazem, se o número de casos de câncer infantil e de adolescentes tem crescido ultimamente ou se, se mantém no mesmo patamar E também a, a a questão genética, em que medida a questão genética é, contribui é, de forma decisiva ou não para o desenvolvimento de vários tipos de câncer em crianças e adolescentes? Oi, Francisco. Bom, primeiro que não. As pessoas às vezes perguntam, nossa, agora está é, existindo mais crianças com câncer que existia ou não? Existe um indicador mundial, da Organização Mundial de Saúde, né, que, que diz que de 0 a 19 anos a incidência de câncer infantil é de 16 casos a cada 100 mil nessa faixa etária. Uhum. Essa é a incidência. O que, que aconteceu no Brasil? No Brasil foi se desmistificando falar de câncer, e principalmente de câncer infantil. Antes, há 30, 20, 30 anos atrás, era como se criança não tivesse câncer, mas ela sempre teve. Uhum. Né? Então, era assim: ninguém falava que tinha. Então, é por isso que a gente tinha uma. existia uma percepção de que é, o câncer aumentou porque começou a aparecer mais criança com câncer, mas sempre foi o mesmo. Então, isso uhum. é, é, é, é meio que uma lenda, né? Esses tá. números, eles são. É, eles, eles, eles, eles, eles se permanecem. Por, é, se mantém, é, é uma incidência mundial, uhum. né, que eles fazem um cálculo de incidência mundial. É, agora, a genética, quando a gente fala de genética, de sequenciamento genético, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, principalmente aqui, por parte do Iraque a gente diz que é, é o mais avançado para se tratar um câncer. Então, assim, quando a gente fala de poder saber exatamente como é que vai se comportar essa doença na criança, qual é o melhor medicamento, como esse medicamento vai agir no organismo dela, etc, etc e tal, que são coisas que a gente desenvolve no nosso laboratório de genética do URAAC, é, é, é o estado da arte do tratamento. Então, uhum. e que hoje a gente tem a possibilidade de oferecer para os nossos pacientes. É, evoluiu muito, mas ainda tem muito a evoluir e é um processo constante e a gente acompanha aqui pelo BRAAC com as nossas equipes especializadas todos os estudos que acontecem no mundo inteiro. Então, a gente quando não participa exatamente assim, de forma mais é, presente dentro de um estudo de sequenciamento genético, a gente está por dentro de tudo que está acontecendo para que a gente possa ter está sempre que a gente diz no limite do conhecimento do que está que acontecendo no mundo inteiro para poder trazer para o nosso hospital e, principalmente, para poder oferecer para o nosso paciente. Bem. o mais importante que eu acho também é, é todas essas práticas e tudo que a gente também tem de produção científica, a gente compartilhar é, com todos os grupos claro, que claro. atendem, de interesse e tudo mais. Então, a gente também tem essa, é, é, esse trabalho aqui dentro. Né? É, não bem. só o trabalho de, de, de, de, de, de, de divulgação, né, de protocolo científico, mas também de participar de discussões, de congressos e tudo mais. E a gente também tem muito forte aqui no BRAC, Francisco, a formação de médicos. Então a gente trabalha com residentes para formar médicos que vão para o Brasil inteiro também para trabalhar especificamente com, com esse tipo de doença. Muito bem. Fernanda de Maria. Muito bem. Uh, você comentou sobre a produção científica, obviamente deve ser aí objeto de, de pesquisas, estudos, uh, o próprio GRAAC aí ser procurado, aí, obviamente, por uh, pesquisadores para monitorar, acompanhar todo o trabalho Sim. que é realizado nesse sentido. Uh, existe algum tipo de monitoramento, algum acompanhamento? Como o GRAAC completou aí 30 anos, né? obviamente, crianças que eram, foram tratadas lá nos anos 90, são adultos, para monitorar uh, se essas, for, existem casos reincidentes, se efetivamente as hoje adultas uh, hoje vivem, têm uma vida sem qualquer tipo de problema em relação ao câncer, existe algum tipo de monitoramento, acompanhamento desses pacientes uh, ao longo da trajetória do GRAAC, se existe algo nesse sentido, e quais são os estudos que estão sendo feitos Obviamente que neste momento sendo realizados e obviamente para publicações futuras de profissionais dos mais variados que atuam também no GRAAC, de forma direta ou indireta, estão sendo feitos e quais as novidades que estão sendo trabalhadas, eu acredito que deve ter uma rede não só nacional, mas internacional de profissionais que atuam nesse segmento. E por fim, se possível, a gente falou de verba, a gente sempre fala das dificuldades, afinal são 50 milhões aí em dois anos, né? De, em termos eh, numéricos, aí nesse sentido, qual é a relação, por exemplo, dos nossos eh, parlamentares, deputados eh, que tem eh, direito aí a, As famosas emendas parlamentares? Uh, existe aí uma destinação, alguns deputados, tanto federais como estaduais, costumam destinar parte aí do, do que eles pretendem, ou que eles têm direito, aí, digamos, de verbas parlamentares, para o GRAC? E se tiver, até destacar aí alguns nomes aí, que eu acho que vale a pena também para até Verdade. outros deputados também Verdade. pensarem nesse sentido, até porque é uma referência bons, nacional. Bons serviços devem e merecem ser destacados, né? porque não, não, não, não tem muita gente fazendo isso no Brasil, <risos> né? na área política, mas de não qualquer é? maneira, aqueles poucos que fazem sim, as exceções sim. de praxe devem e merecem ser registradas e destacadas também. Sim, sim. Mas deixa eu ver, deixa eu começar, essas, todas essas monitoramento, coisas... Monitoramento é. e acompanhamento de pacientes do GRAC ao longo dos é, 30 anos. Então, a gente tem sim, nós temos um programa, como eu falei para vocês, o GRAC faz o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento pós-tratamento, né? Uhum. Esse acompanhamento pós-tratamento é quando a criança ela já saiu do tratamento operativo, ela já passou pela manutenção do tratamento e aí ela entra numa fase de que, Teoricamente ela já fez tudo que ela tinha que fazer aqui no nosso hospital, e a gente uhum. faz sim acompanhamento desses pacientes. Uhum. E a gente, qual que é o nosso objetivo com esse acompanhamento? É identificar como essa criança, como esse adulto, né, que já pode estar adulto, como você mesmo falou, há 30 anos uhum. já está adulto, já tem filhos, não tem, como é que está toda a condição dele, é, da vida dele em relação à vida social, vida emocional, todos uhum. os aspectos. Então ele vem, ele passa por uma equipe multidisciplinar que vai fazer uma série de perguntas e avaliações com ele para saber o que, que pode ou não ser consequência do tratamento que ele teve aqui no nosso hospital é, ou do tratamento dos medicamentos que ele tomou, o que, que pode ter é, interferido em alguma coisa na, na fase dele adulta, o que, que a gente, com isso a gente pode aprender para melhorar o procedimento que a gente faz e etc e tal. Então a gente tem sim esse acompanhamento, ah, de esses uhum. dados. É, em relação a isso. Em termos de avanço, de pesquisas, a gente teria que marcar um outro dia para falar. É a, gente tem milhares de é, a gente tem milhares de pesquisas que acontecem no hospital, não só na genética, mas a gente tem pesquisas clínicas, pesquisas que são em parcerias com, com grandes laboratórios, que estão tentando ao tempo todo é, melhorar procedimentos, melhorar o tratamento da criança e tudo mais. Então, são muitos que tem. Em relação a divulgar o que está que sendo feito, como está sendo feito, o que vai ser implantado, tudo depende de cada pesquisa específica e o um momento aonde essa entra e a divulgação e a permissão da divulgação desse estudo. Uhum. Então, como que a gente faz, é, Fernando? Quando a gente tem alguma pesquisa muito legal que a gente vê que já está no momento da gente divulgar para a população de um modo geral, a gente divulga. A gente não tem, é, é, elas são tratadas pela comissão de ética da Unifesp, então tem comissão uhum. de ética, tem os compliances não só do Graac, mas compliance de laboratório, compliance de paciente, compliance. É tanta, é tanta coisa envolvida, a gente que é da área que, quer, que gosta de falar pra caramba, a gente quer o tempo falar <risos> tudo, mas nem, é, nem é tudo, é, sim, sim, sim. claro. É exatamente. claro. Porque também e... pode-se criar algum tipo a de expectativa, expectativa na sim. população. Claro, claro. Exatamente. Exatamente. Agora, então, todos os nossos estudos que são permitidos, a gente fala no momento que pode ser permitido. Legal. E com relação a, Agora, a, a de reputado, ajuda de a... emendas parlamentares. A gente recebe, do é, é, a gente recebe sim. A gente tem uma aceitação excelente, né? A gente tem hoje um funcionário que atua. É forte em Brasília, é fazendo uhum. a divulgação do nosso trabalho, contando que a gente existe e pedindo para eles indicarem emendas parlamentares para gente, a gente recebe cerca de 6 a 7 milhões por ano só de deputados que indicam para gente, uhum. né? Então, esse recurso é muito importante para o DRAC. Vocês falaram para eu citar alguns um nomes, mas eu nem vou citar, porque é capaz de esquecer de algum e a pessoa fica chateada. Não, claro, claro. não tem então, tá problema, Eu falo todos, eu não falo nenhum. Não, vou não, não, tá, tá certo, tá certo. São, deputados federais, são deputados federais são e estaduais? Estaduais também ou não? Deputado, é, a gente tem deputado federal, estadual e vereador. Ótimo. Então, a gente tem então. em ah, todas tem essas Temos esferas. Temos a colaboração a tem, da... É, Ainda bem, a colaboração da classe política na área da importante saúde. Isso, né? É importantíssimo. Em termos isso. de emendas. Lá, a gente é, né? é, a gente entende que é um processo é, importante, é um processo para gente significativo em termos financeiros. Claro. E como ele é, ele é possível e ele é legítimo, a gente trabalha da melhor forma possível para uhum. conseguir trazer também recursos para ajudar a manter o hospital no dia a dia. E, e tem deputados que, para a gente, que eles dão todo ano assim já é uma coisa que tem uma atividade com a nossa causa muito bacana então a gente vê que isso transcende um pouco a questão política porque é, a gente não tem uma contrapartida né Sim. de de como eu posso dizer de visibilidade pra, né de visibilidade de deputado tem, é então e mesmo assim a gente sentir que eles ajudam para a gente é uma honra assim Claro. Eles reconhecem o nosso trabalho como importante também. Sem dúvida. Tami, olha, nós teríamos muito a conversar, você sabe, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Você viu que passa muito rápido <risos> <risos> o programa. É, não, tá... a conversa boa sempre vai rápido, né? É, é verdade. E estamos chegando ao final, queria agradecer muito a sua presença e registrar, deixar aí uns 30 segundos para as suas despedidas e para as suas considerações finais, registrando novamente os nossos agradecimentos também. Não, queria agradecer muito a oportunidade, para a gente é sempre é uma honra poder conversar e contar um pouco do, assim, do nosso trabalho para mais pessoas, acredito que, eu já quero agradecer, porque eu acredito que tenham pessoas que estejam nos assistindo que já colaboraram ou colaboram com o GRAAC. e também a minha consideração é, é, é muita coisa, é um assunto bastante complexo, tem muita informação, mas chamar todo mundo para ir no nosso site, é muito fácil, é graak.org.br, né, o nosso site, e a pessoa ter mais informações. Claro, já estamos, inclusive, com o um site na tela Isso, aqui. Isso, é, a nossa equipe já Rapidamente já colocou. Lá em cima, quero doar, lá em cima, é rosa, né? Quero doar, aí o Legal. internauta pode lá em cima. A nossa corrida, a corrida que corrida vai aí, agora, mar, é a arma então, de agora. de maio, enfim, a gente tem todas as parcerias, todas as formas que a pessoa pode doar, como ela pode doar sangue, como ela pode Exato. ser voluntária, então tem todas as opções, é muita coisa, e ela pode ter lá, e se ela ainda tiver alguma dúvida, ela pode mandar um e-mail para a gente, ou, nos, ou telefonar para a gente para tirar essas dúvidas. Então eu queria já agradecer, dizer que para a gente é muito importante, eu queria agradecer a vocês pela pela oportunidade, pela abertura, porque para a gente é sempre muito importante poder ter esses meios para para contar sobre sobre a importância do câncer, o nosso trabalho e tudo mais. Mas, foi. Fernando e Francisco, foi um prazer estar com vocês essa Obrigado. manhã e muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença e a sua participação. Tami Allersdoffer, Superintendente de Desenvolvimento Institucional do Hospital Graak, hospital de referência no Brasil e até mesmo no exterior no tratamento do câncer infantil e de adolescentes, na faixa etária de 0 a 18 anos. Muito obrigado, a Tami, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Chico, obrigado, Tami, também. Obrigado ao Paulo Eduardo Costa, chegou um pouco mais tarde o Paulo, mas sempre participando aqui do nosso programa. Muito obrigado também a você e a todos os internautas que acompanharam o Jornal em Foque de hoje. Muito bem, estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Obrigado à equipe técnica, ao Fernando, à Tami e até amanhã, pessoal.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 Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.